Aí eu lembrei do meu. Antigamente eu procurando minha moto os caras não assolam não. <risos> pô, tu pensou que mulher não compra moto, né? Nossa, sim. Tá, por minha luva caiu. O pensamento deles é dessa é pegada aí mesmo. É que mulher não pilota. vindo até e passei por uma, uma mulher com uma... Uma CB também, 300. Dourada. Ih, guarde de Tá filmando já, Tá <risos> Tá aí, ó. É, bora. As unhas dela. <risos> Deixa eu puxar um pouquinho. Está indo para Embaçaí lá para a pousada da Vilagem do cachoeira, da Cachoeira. Meu amigo Edson. E a gente vai filmar agora a Gal Costa tão prometida aqui é o posto que fica na entrada da mata Escura acho que é um P4 o nome do posto eu não sei, não é um P5 eu achava que esse posto era tudo P4, mas agora também que é P5 eu não sei qual é a ordem não é, essa copia é do P4 Tá todo cheio de É, aqui tá tudo no na brita. Aqui tá muito diferente, velho, muito diferente. Agora também vai destravar, viu? Porque vai colocar o viaduto. Aqui enlargueceu, fizeram outras vias. É outra coisa. Vai pegar aqui a avenida Gal Costa. É meu, essa, essa via não existia. Eu não sei se era rua ou se era Galpão que os caras derrubou. Ah? É do viaduto. Dom Terra e cerca. Eu gosto de vir por aqui porque, como eu vou para Paralela, aqui já me deixa na Sou Suarana, né? Suarana, São Rafael, então evita de que eu tenho que pegar o Iguatemi, Paralela, um pedaço a Paralela, né? passar ali pelo, pelo Imbuí. tá a mesma coisa, ok nada de novo e a partir de agora as diferenças aqui vai ser uma via com a ligação para Paula Lima a nossa esquerda além disso aqui qual é o caso ah muito caminhão né também tem jeito de capacete mentira Aquele canal que era só mato montar tá, né e No começo o pessoal tava fazendo de De piscina Meu Deus do céu Ali em cima a casa de apoio ao menor infrator, <risos> menor de 100 anos é claro. <risos> uma via aqui do lado Prezou demais, velho, demais, demais. Quem era isso aqui, bicho? já ia comentar, pô, a prefeitura não botou ciclovia aqui não, foi não, mas tá ali já, na, na esquerda Salvador agora tem 310 km de ciclovias é coisa esse trechinho aqui ainda precisa de ajustes mas é isso a esquerda são rafael direto Peterguiá orla já passar por debaixo da estação do metrô terminal A vir lá em cima Opa, opa, engarrafamento... Qual o caso? Hum... Ah? Que Provavelmente tem jogo do Bahia e vai ser aí em Pituaçu. É o único motivo que eu vejo. Não, não, minto, minto, minto, porque a... O estádio é pra lá. Pra cá é outra coisa. Hum, pode eu ser vacinação. de novo no hotel? Não, acho que é... É. não deve ser vacinação. Cadê público-alvo. Vacinação. É. é público -alvo. Eu pensei em vacinação, mas eu não lembro do qual é o nome desse ponto daqui não. Deve ser na.. Na Católica. Ah, é. Sei não Bom, vai parar o vídeo Pra não ficar extenso é. <risos> Tchau, tchau